playmate. playmate. Esse vídeo ficou conhecido como The Blank Wand Soap ou também Soap Torture, e logo viralizou na internet.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 Atentando contra a própria vida no meio da rua. Mas e você? O que faria se visse uma mulher de vermelho no seu caminho? Narielle Cacharuco, uma adolescente de 15 anos, moradora da Venezuela, era a melhor amiga de Stephanie Caroline Rodrigues de 19 anos. As duas estavam sempre juntas, porém isso mudou no final de 2019, quando elas acabaram namorando com o mesmo garoto sem saberem disso. As jovens foram enganadas por ele e, ao mesmo tempo, até Stephanie descobrir e ficar furiosa. Naquele ano, decidiu se vingar de Narielle para que pudesse namorar sozinha com o garoto, sendo assim... Stephanie entrou em contato com um bruxo feiticeiro da cidade. Neste vídeo, vemos a situação de uma garota de 15 anos após sua melhor amiga misturar escondido ossos humanos e cinzas de cadáveres em sua comida. O que é o Jerônimo que Sul paternado, do o aí.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 ele conseguiu escapar a tempo.